E aí pessoal, eu sou o Rony Silva, bem-vindos ao canal RSC, esse é o vídeo de primeiras impressões da Chevrolet Spin, versão Active 7, ano 2018, modelo 2019, veículo de procedência nacional, esse é um vídeo falando sobre a parte interna, tá bom? Vamos dar uma olhada nela por dentro, são sete lugares, tá bom? Agradeço ao Grupo Viamar, concessionária Chevrolet, na Avenida Nações Unidas, 22.500 em São Paulo, por autorizar a gravação dos veículos no seu showroom. Três no meio e mais dois na parte de trás. Vidros elétricos. Aqui embaixo, porta copos. A saída é de som, tá bom? O acabamento da porta é em plástico mesmo veículo automático, somente o acelera o pedal de acelerador e freio, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai falar somente da parte interna, logo a gente faz um vídeo da parte externa, o ajuste do volante somente em altura, tá bom pessoal? Só tem altura e somente isso, o volante ele é multifuncional, não fechar uma fechada na porta aqui. Uh, ele tem o controle do computador de bordo é, o comando de voz tá bom aqui você tem um ajuste também da parte do uma ligada aqui pra gente ver melhor uh, do rádio altura do... os comandos do rádio também o volante ele é com revestimento as costuras aqui ó em couro também tá bom uh, contagiros o velocímetro e o computador de bordo, aqui a parte dos seta, tá bom? Os limpadores de para-brisa, também tem, ele tem um limpador de para-brisa automático, aqui para você ajustar o retrovisor, tá bom? Aqui, ó. Você ajusta o retrovisor, conforme a sua vontade, o da esquerda e o da direita, que você aperta você, vai gestão o retrovisor do passageiro também, conforme a sua necessidade, as tecnologias como o MyLink e o OnStar, tá bom? Que você ativa. Star, pronto. A tecnologia da Chevrolet OnStar, ela é touchscreen também, tá bom? A galeria para quando você está conectado a algum dispositivo como um pendrive ou alguma coisa no na entrada usb os rádios tá bom am e fm okay. uh, que mais as configurações uh, carro de concessionário então não está configurado espero que não tenha um reflexo uh, hora e data idioma linguagem rádio uh, interface bluetooth, compatível com o Apple CarPlay, o Android Auto, tá bom? A câmera traseira de ré para o estacionamento ou manobra, tá bom pessoal? Aqui é a parte para você conectar o seu celular, um veículo que não está é veículo de concessionária, então não está nada configurado nele, carro novo, aqui para você travamento e destravamento das portas, também você destrava o tanque de combustível as setas, tá bom? o então, ligamento das setas de emergência, o ar condicionado é somente uma zona ele também possui ar quente tá bom? ele tem o um controle automático de velocidade através aqui do para o volante, tá? as tecnologias da Chevrolet, Mostar, um MyLink, que é o um serviço de concierge, uh, acendimento das luzes, a luz uh, central, tá bom? Para leitura, aqui o um espelho no parasol, alça de segurança para o passageiro da frente e para o passageiro do meio, já lá no passageiro de trás não possui encosto de cabeça para todos os ocupantes. O logo active na no banco, tá bom? Que você tem uma metra. O porta-luvas com luz. Esse é um vídeo mais falando sobre a parte interna do veículo. Dá uma pesada no motor aqui, no freio. Para a gente acionar o motor e aí a gente mostrar a câmera de ré, é o câmbio automático de seis velocidades, parking, ré, neutro, drive e o modo manual que você consegue fazer no modo sequencial através desses botões. Tá bom? Para aumentar ou abaixar a marcha, aqui embaixo você tem um botão para você controlar a câmera. De... Vamos colocar na ré, mostrar a câmera de ré, tá bom? Puxar o freio de mão aqui. Aqui você tem o um controle se você quer essa lista para manobra ou não. Tá bom? Através dessa parte de baixo. A direção assistência é elétrica, então é aquela manteiga. Tá bom? Muito fácil, muito legal. Ele tem o um sensor traseiro também de estacionamento. Bom pessoal, o ar-condicionado como eu falei Possui aqui as velocidades da ventilação E aqui você tem ah, os direcionamentos da ventilação Vamos colocar de novo no neutro Puxar novamente o freio de mão E dar uma desacionada no motor aqui. O motor também já corta o ar condicionado beleza pessoal, é um vídeo mais mostrando a parte interna do veículo as primeiras impressões direção assistida, ele tem o piloto automático o controle dos vidros elétricos dianteiros e traseiros banco traseiro é bipartido, a capacidade do tanque de combustível é de 53 litros a capacidade do Porta-malas é para 710 litros. O motor é o SPE4. Mas versão é um 360. Era um vídeo mais falando sobre a parte interna. Mas vou mostrar algumas coisas internas. Tá? Câmera de ré aqui também. Bom, então, pessoal. Ah, os faróis, trazer lanternas traseiras também de neblina. Tá? Uma olhada aqui no motor. Não era muito um intuito, mas a gente já mata alguma curiosidade que tenha sobre a Chevrolet Spin SPE 4 tá bom? veículo de procedência nacional ele tem a instalação do motor na parte dianteira a aspiração é natural alimentação e injeção multiponto a potência do motor é de 111 cavalos no etanol e 106 cavalos na gasolina a 5.200 rpm. Torque máximo 17,7 kgfm força metro no etanol e 16,8 kgfm força metro na gasolina a 6.000 e a 2.600 rpm. Desculpa. aqui é a relação de consumo? Tá bom? 2018. A ficha do metro 2018 minivan. Spin Active 1,8 automático, câmbio de 6 automático de 6 velocidades com o conversor de torque. Aqui, relação de eficiência categoria A. E aqui embaixo, mais algumas outras informações sobre o consumo: etanol, cidade e estrada, gasolina, cidade e estrada. É um vídeo mais para mostrar a parte interna do veículo. Fiz um vídeo dele com a parte externa mais completa. Daqui a pouco a gente coloca no canal, tá? Matar algumas curiosidades da Chevrolet Spin 2019. Aqui embaixo mais alguns porta copos. Tanque de combustível veículo flex. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. Gostou do vídeo, dá aquele joinha e compartilha também, para ajudar a gente a achar outras concessionárias também, né? Ajudar o canal. E até a próxima. Alguma informação que eu não falei da parte interna, eu deixo na legenda aí embaixo. E valeu!